Você sabia que a formação superior tecnológica é um dos atalhos para quem busca colocação no mercado de trabalho? Estão abertas as inscrições para o vestibular segundo semestre de 2021 das FATEC. São mais de 18 mil vagas em diversos cursos superiores de tecnologia no estado de São Paulo. Processo seletivo pelo histórico escolar e sem exame. Inscreva-se até as 15 horas do dia 7 de junho. Somente pelo site vestibularfatec.com.br. Ensino superior com cursos gratuitos e de qualidade presenciais e à distância.